e vamos aprender a costura hong kong temos aí as duas bordas do tecido que queremos juntar e com um viés pronto de cetim faremos o acabamento em cada borda, encostando viés aberto, direito com direito, sobre o tecido e passando uma costura reta bem em cima do vinco original do viés. O resultado, então, é esse daí e passamos com o ferro por cima para assentar. Depois, dobramos o viés por cima da costura e passamos com o ferro. Mais uma vez, agora viramos o tecido e do outro lado dobramos o viés outra vez sobre a borda, cobrindo a costura e passando o ferro para vincar também. O viés então fica assim e a cerca de um milímetro para fora do viés passamos uma costura reta sobre o tecido e com uma linha da mesma cor para ficar bem camuflado o resultado então é esse daí ó a costura fica super discreta muito limpa pelo direito e no avesso o viés fica preso dessa maneira Agora, já com as duas bordas feitas no viés, juntaremos as partes colocando direito com direito do tecido e passando uma costura reta a meio centímetro do viés. A junção, então, fica assim, ó, e passamos com o ferro para abrir essa costura e o resultado final é esse acabamento impecável de viés pelo avesso e no direito temos uma costura reta padrão. Então vamos ver como encapar um bojo gota pelo decote central. A primeira coisa é identificar que o bojo tem uma lateral diferente da outra. E aquela que corresponde a uma curva mais desenhada é o decote central do busto. Depois disso vem o corte da malha, que nada mais é do que usar o formato do próprio bojo como molde. Dando cerca de 2 cm de margem no contorno e 4 cm de margem na base daí é só passar uma costura reta na tal lateral do decote central do bojo justamente na posição em que o avesso do bojo fica encostado no direito da malha depois da costura ela fica assim e com uma tesoura nós podemos refilar o excesso de malha junto ao bojo cortando tudo após o corte é só dobrar a laicra por cima do direito do bojo sem esticar podemos até colocar um alfinete ali no meio do bojo para a malha não torcer e encaixar tudo isso na máquina com o bojo voltado para cima assim é só costurar reto bem na bordinha lateral e na base do bojo fechando tudo feito isso é só refilar a sobra da malha de novo e o bojo está encapado pronto para os próximos acabamentos Veremos agora como fazer uma bainha linda com viés. Encostamos no tecido, então, um viés pronto de cetim, aberto, direito com direito. E sobre o vinco original do viés, nós vamos passar uma costura reta, bem na bordinha. A costura reta, então, fica assim. Agora, dobramos o viés vincado sobre o avesso do tecido e passamos com o ferro. De maneira que a dobra do viés faça o acabamento cobrindo a costura anterior e o corte da margem. Então, voltamos para a máquina e passamos uma costura reta bem na borda do viés. E esse é o resultado final. Tão lindo que pode ser usado tanto com o viés no avesso, quanto virado para fora. Ou então, com o tecido do direito e uma costurinha só bem discreta. Agora veremos um acabamento primoroso para fazer no forro solto das suas peças. Bem na borda da bainha do forro, vamos costurar uma rendinha de bico super delicada, encostando a margem reta da renda por baixo do tecido, deixando cerca de 3 ou 4 milímetros da renda para fora. E nisso vamos passar uma costura reta bem perto da margem de corte do tecido, juntando tudo. A costura pronta fica assim. Agora, para não desfiar e fazer o acabamento, nós dobramos a renda por cima e costuramos sobre a borda reta da renda novamente. E o resultado no avesso fica assim, ó, bem limpo, porque a linha da costura se mistura na cor da renda. E pelo direito, esse é o acabamento final, bem delicado para embelezar até o forro das suas roupas.